Olá, eu sou a Marcela Damaso, consultora de Imagem e Estilo Pessoal. E hoje eu vou falar quatro maneiras de você ser estilosa, usando o que você já tem, de verdade. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu tô no Facebook, no Pinterest e no Instagram. É o arroba Marcela Damaso. Se você ainda não se inscreveu neste canal, está perdendo tempo, tem um monte de vídeo legal, um monte de dica bacana se inscreve aí e já deixa o teu like porque eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo quando você se sente pra baixo sem inspiração você olha no armário e parece que não tem nada é aquela velha história, né? não tem nada pra vestir você olha e nada combina com nada você tenta uma blusa, uma saia, uma calça, um vestido e nada fica bom aí você se veste, se coloca uma roupa vai pra rua e aí você se compara, começa a se comparar com outras mulheres. Normalmente, é, eu vejo muito isso, muitas de vocês fazem isso. Vocês se depreciam. Vocês colocam, falam palavras ruins, que te deixa pra baixo. Ai, eu tô muito isso, eu tô muito aquilo, eu não sou isso, eu quero ser aquilo. Isso só vai te fazer mal. E aí, assim, ao invés de você pegar tudo isso e guardar,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 Você compra uma roupa nova. É aquela roupa nova, não combina com a antiga. Aí você compra outra. Isso vai fazendo uma roda. Mas é um ciclo que você pode quebrar ainda hoje. Você pode e vai usar a sua criatividade. Ai, Marcela, mas eu não sou criativa. Eu também achava que não era criativa. Até o dia que eu fui estudar, eu fiz desenho de moda, eu fiz faculdade. E aí eu trabalhava para grandes magazines eu era estilista dessas dessas lojas, criava várias roupas e assim, todo dia, porque magazine faz fashion é, é, sabe, toda semana tem coleção e aí um tempo depois eu fiz o que? Abri uma loja com as minhas peças, com as minhas criações, olha só isso porque eu achava que eu não tinha criatividade nenhuma então o primeiro passo que você vai dar agora é parar de falar que você não é criativa ai Marcela, mas eu não sei combinar Ai, Marcela, mas eu não, não entendo de moda. Tem muita gente que não entende de moda, que não fez faculdade não sabe nada. Mas se vira com o que tem no guarda-roupa. Então, para de achar que você não é criativa, para de se colocar para baixo e ficar se comparando com as influenciadoras do Pinterest. Porque lá é um lugar que você olha e fala, poxa vida, eu não tenho essa roupa, eu não tenho esse estilo, Olha só essa mesma calça jeans, se você vai ficando para baixo, presta atenção. E eu vou te falar outra coisa. Cada pessoa, cada mulher, cada uma tem o seu estilo, uma visão sobre a moda, sobre as roupas, sobre os acessórios. Então, esquece o que é certo e errado, porque isso não existe. Eu sei que nós fomos condicionadas, né? Fomos educadas a acreditar a fazer, eu lembro que tinha umas revistas da, da, da minha mãe, eu era criança ainda e eu adorava fazer é, a roupa X combina com a roupa Y, o preto combina com o vermelho e aí depois tinha as respostas e né, toda aquela coisa. Eu sempre achei estranho porque eu sempre pensava assim, e quem gosta daquilo? Mas também nunca fui assim, nunca não né, naquela época não ia contra, não tinha nem idade e nem nem formação para tal coisa e aí você aprendeu que não pode usar calça jeans desse jeito e aí você não usa você nem pensa se você gosta ou se você não gosta de usar calça jeans desse jeito posso e eu posso te afirmar com certeza não tem jeito certo e jeito errado de se vestir de usar uma calça jeans isso ficou no passado pelo amor de Deus hoje o que a gente tem é uma quantidade incrível incrível de mulheres que estão usando e abusando a sua criatividade do seu guarda-roupa. Elas usam o que elas querem. Tem muita influenciadora assim que vai totalmente contra a tendência de moda. Totalmente contra o que todo mundo está usando. Não porque ela quer ser do contra, mas porque realmente não tem nada a ver com o estilo dela. Então eu vou convidar você hoje a sair da sua bolha de que pode ou não pode abrir a sua mente, expandir a sua mente e entender que tem, às vezes, o teu armário tem muito potencial e você nem sabe. Então, vamos lá, eu vou falar essas quatro formas para você ser estilosa com o que você tem. Sem se comparar com a fulana, sem querer comprar uma peça nova, tá? Você vai reparar primeiro na modelagem. O que é a modelagem? É a forma da roupa. Tem as modelagens que são acinturadas, né, que ficam mais certinhas no corpo. Tem as modelagens que são mais amplas, igual essa camisa, que é bem ampla. Então, você vai notar as modelagens que você tem no seu armário. E aí, você vai começar a brincar. Você vai fazer um exercício, tá? Não é aquela coisa de vai pro armário e faz. Isso é autoconhecimento. Use. Use as modelagens a seu favor. Sabe o que você pode fazer? Brinca com elas. Você pode fazer um look todo justinho, brinca com a proporção, deixa ele bem amplo, se você usa muito justinho, faz o contrário, usa ele amplo, e se usa amplo, faz o contrário, também usa o justinho, faz o um equilíbrio, testa aquilo que você nunca usou, eu tinha uma mania, calça jeans escura, com, sei lá, uma camisa eu gostava de trabalhar com blusinha porque eu achava um xoxo até um dia que eu descobri que se você colocar uma camiseta legal uma calça jeans bacana e mudar os seus, o seu jeito, não o seu jeito mas mudar o teu cabelo o teu estilo você consegue você consegue ser criativa você consegue sair da tua bolha eu sei que deve ser muito difícil para você Testar novas combinações, quando você acha que não tem nada legal no teu guarda-roupa. Você acha que não tem estilo, então você simplesmente não testa nada. Porque nada vai combinar com nada. Então, eu vou falar para você misturar, por exemplo. Aquela calça preta de alfaiataria que você usou para trabalhar. coloque uma camisetinha fã, sabe? Com, com algumas frases, algo que combine com você. Mistura com jeans, alfaiataria com jeans. Coloca uma jaqueta jeans ou uma calça jeans e um blazer de alfaiataria. Isso tudo muda. Eu gosto muito de... Vou fazer até um adendo aqui. Eu gosto muito de... <coughs> Quando eu fazia lives, eu me preocupava muito em trazer looks mais reais e looks bem elaborados que não eram complexos. É como se você tirasse todo aquele... Aquele glamour e falou, olha, tá vendo? Ela só tá usando uma calça jeans legal, uma camisa. Ela fez um truque de estilo assim, amarrou, deu um nozinho na camisa, virou a barra da calça, colocou uma sharp pôs um blazer por cima, fez uma sobreposição. É isso. Então, vai lá, testa bastante. Brinca. Gente, teu guarda-roupa assim deve ter um monte de coisa bacana que às vezes você nem sabe. Essa aqui vai doer um pouquinho, tá? Segunda forma de você usar as suas peças e, com, e ser mais estilosa. É quando você desiste, finalmente, do uniforme. Não é aquele forma que você vai trabalhar, né? nada disso. Meu uniforme era calça jeans, camisa, um tricô e uma sapatilha. E eu usei isso por anos, porque eu sabia que me vestia bem naquelas, né? E eu não tinha trabalho, então eu tinha várias camisas, vários tricôs, várias sapatilhas e as calças sempre a calça jeans escura. Pronto, aquilo era o meu uniforme, me sentia super bem, me sentia confortável, mas não saía da minha zona de conforto. Isso é uma grande sacada para quem quer começar a exercer sua criatividade e ser estilosa com as roupas que você já tem. O duo blusinha, calça jeans e tênis é o um uniforme eleito por quem sempre fala que não tem estilo, que não se acha estilosa. E como eu disse é normal a gente gostar desses looks. Eu adorava o meu uniforme. Mas ele era aquilo e ponto. Era estilosa? De jeito algum. Mesmo formada em moda. Mesmo trabalhando com moda, criando. Eu não tinha, sabe? Eu não tinha estilo. Era aquilo e ponto. E aí, o problema que eu vejo nisso é que o look é sempre o mesmo. Você vai estar sempre com a blusinha e com a calça jeans e o tênis, igual eu tinha as camisas, tricô e calça jeans. E aí você só vai mudando, você não muda a modelagem, você não muda nada, você está sempre com aquela blusinha, sempre com aquela calça jeans, né? ou uma calça jeans diferente, mas sempre com aquele look e nunca muda. E aí, reclama que não tem estilo. Para sair, principalmente, né, da calça jeans, eu levei um tempo porque para mim era isso, era calça jeans e alguma outra coisa. Eu podia ser sapato de salto, bota, blazer, blusinha, camisa, top. Tinha que ser alguma coisa, mas tinha que ter calça jeans. Porque a calça jeans me deixava confortável e segura. Eu sabia que eu estava bem arrumada. Quando eu notei que eu estava usando muita calça jeans, eu quis parar um pouco, eu falei, poxa vida, por que, que eu não uso saia vestido? Eu lembro que eu olhei no meu guarda roupa e eu não tinha assim muitos vestidos E os que tinham lá eu não usava Era só para uma alguma ocasião que eu fosse ficar mais à vontade Que não precisasse da calça jeans E aí eu comecei a trocar, colocar uma saia, colocar o um vestido Sabe, experimentando para ver até onde eu ia E chegou uma época que eu parei de usar calça jeans Foi uma época muito legal Eu simplesmente não usava jeans, eu usava outras coisas, usava saia Calça de, de moletom, calça fininha, legging, qualquer outra coisa menos calça jeans. Hoje eu tenho bem equilibrado, tenho um acervo bacana de calças que eu uso e gosto. Mas foi a partir disso, de uma percepção. Então, de coração, desiste desse uniforme. Para de falar que você não é estilosa só porque você está usando camiseta e jeans. Você pode ser muito estilosa de camiseta e jeans. Mas você tem que colocar os acessórios, tem que fazer os truques de estilo. Para para pensar e muda, muda de verdade. Bom, e falando em acessórios, acabei de falar deles. Eles fazem, assim, uma baita diferença no look. Eu também não era adepta de muitos acessórios. Era um anel pequenininho ou um brinquinho, uma coisa assim mais simples. Nossa, a bolsa era sempre a mesma, o sapato era aquilo, o sapatilha e cabô. Mas eu descobri que eu não preciso usar coisas maximalistas. né? tem nada a ver comigo. E eu descobri também que se eu usar um cinto, por exemplo, numa calça jeans, mesmo que não seja para segurar a calça fininho, ele dá uma outra, uma outra cara para o look, sabe? Sabe como alguém que realmente se importou e se vestir bem aquele dia. Se você não for do tipo de acessórios como eu era, eu consideraria usar tudo muito junto. Eu comecei pelo brinco, aumentei, fui aumentando o brinco, argola, brinco mais decorado. Sempre, né, nessa até esse brinco que eu tô hoje, ele é, ele é uma ponta, né, de uma lança, não sei. Ele é bem pontudo e faz muito parte do meu estilo. Então, eu comecei a, a usar os acessórios que tinham que fazer o meu estilo, mas de uma forma mais, uh, mais delicada não usava tanto acessório então se você tem medo de usar, começa devagar começa usando o que você mais gosta se é um anel, vai lá, cava nas suas, na sua na sua caixinha de, de biju de joia e põe um anel põe outro, aí você vê se combina com um brinco, às vezes não combina brinco com colar e aí a gente muda, não tem problema nenhum mas os acessórios são essenciais e fazem uma mudança absurda. Pode ser um cintinho amarelo. Pode ser uma bolsinha rosa. Pode ser uma bolsa transpassada. Tem muita coisa aí de acessório que você pode explorar. Agora vamos para a quarta e última forma de você ser estilosa usando o que você já tem. E é algo muito simples. Que não tem nada a ver com roupa agora. Make e hair. Você vai prestar atenção na maquiagem e no cabelo. Vou falar de mim de novo, eu não gosto de falar dos outros, eu não gosto de usar outras pessoas como exemplo, então eu vou falar de mim. Tinha o um cabelo alisado, vivia de escova, eu sempre gostei de, do delineado gatinho, mantenho até hoje, mas eu só fazia aquilo, passava... Às vezes eu nem fazia o um gatinho, eu passava só um, um lápis preto no olho e saía de qualquer jeito. No, no início você até sente que se sente conectada com aquilo e você se sente bem, tá legal. Conforme vai passando o tempo, você muda, você muda o teu jeito de agir, você muda o teu lifestyle. Às vezes mudou de cidade, de país, descasou e você não se vê mais daquele jeito. Foi o que aconteceu comigo. Fiz a transição capilar e deixei meu cabelo natural. Quando eu quis escovar, eu escovei e me senti bem também. Maquiagem é a mesma coisa, eu morri de vergonha de usar batom vermelho. Eu achava que minha boca era muito grande e que ia ficar muito feio. Teve um ano, aí, acho que foi 2019, que eu só usei batom vermelho. eu falei, vou ter que encarar isso, porque eu acho bonito, mas eu tinha vergonha dos outros. Olha isso, vergonha dos outros. Sendo assim, a sua imagem é composta por várias outras coisinhas, além da roupa que você usa, além do sapato que você usa. Tem os acessórios, tem o cabelo, tem a maquiagem, tem a forma como você... Se, se coloca, a tua postura, o jeito como você fala, se você fala alto, fala baixo, tudo isso compõe a tua imagem. Tudo isso compõe você. Então, presta atenção nesses dois detalhes. Muda, de repente, o jeito que você se maquia, coloca um batom diferente daquele que você está sempre acostumado. Sabe aquele batom que você só usa na festa? Usa para trabalhar, usa para ir no cinema, usa para encontrar alguém. cabelo a mesma coisa. Eu vejo sempre as mulheres com o mesmo penteado. Parece que não tem outra forma de ver se não for com o cabelo preso ou com coque. Nossa, tem tanta coisa que dá para fazer com o cabelo. Eu sei que dá uma certa preguiçinha às vezes. Eu também tenho, de vez em quando. Mas quando eu vejo que eu estou muito estagnada, eu dou uma mudada. Nem que seja do lado do cabelo. Mas a gente tem que estar tá sempre atenta com isso porque é a nossa imagem. E a nossa imagem importa muito dito isso dizem que os detalhes fazem toda a diferença e fazem mesmo cada parte da tua imagem faz diferença porque cada mulher é diferente se você pegar ver uma mulher com um, um batom vermelho a outra tá com um batom rosa a outra está com um batom nude a outra não usa batom cada uma delas vai vai passar uma mensagem diferente não vou entrar no tema agora mensagens né do que a roupa passa, não vou entrar, mas só para vocês entenderem. Então, cada detalhe importa. Aquele brinquinho que você usa, você vai comunicar alguma coisa. Tudo em você comunica. Então, preste atenção, mesmo nos mínimos detalhes, para que a tua imagem fique completa, bonita, e que você seja muito estiloso com as peças que você já tem. Agora eu vou pedir para você enviar, esse vídeo para as mulheres que você conhece, que precisam ouvir isso. Eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!